É três assim papapá, é três papapá. Né? É quatro papapá. É quatro papapá. É quatro papapá. É cinco papapá. É cinco papapá. Lá lá lá lá lá. É cinco papapá. É cinco, é cinco, um então é cinco, é cinco. É seis papapá. É cinco É seis O que foi, parceiro? Não sabe ler, não?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 É seis papapá! É seis, papapá! É seis, papá! Sobem, sacem, sábem, papapá! É sete papapá! É sete, papapá! É sete papapá! É sete papapá! Dez sete papapá! Zolando chegando sete papapá! Dezoito papapá! Engraçado, ô meu irmão! Aí o babaca, chega aí! É babaca, hein, meu irmão? Ô papacão, chega aí! 38 papapá, 38 papapá, 38 papapá 39, 39, 39 papapá, 39 papapá 40 papapá, 40 papapá papapá, Ai, tá bem isso aí, sai daí 50 papapá